Chamada de cotoco, ralifum, infantaria, só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco. Chamada de cotoco, ralifum, infantaria. Só rajada de pipoco. Pra recrutar é só pinel. Falar com sugar, mel e cap. se passar na entrevista, sua prova é Halipari Que o Neste convocou. Com NPS é uma família. Pra quem diz acreditou, é W formação de quadrilha. Alô, alô, bando de louco. Só santo do oco Se mexer com a ele, de teu castelo pega fogo. Medo não habita aqui.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 KMD, o cérebro Um beijo pra Morgana, meu amor Que apresentou esse vício Isso aí gente olha porra Chupa KW, chupa